acontece? Aqueles especialistas né, que indicam um tratamento à base de prazóis, eles acreditam no mito do excesso de ácido. Né, isso é um mito. Vou estar tá explicando mais para vocês, mas é, até agora que eu já comecei a explicar para vocês que isso é, é, não é verdade. O excesso de ácido é um mito. Tá? Não é o excesso de ácido que causa um problema. Mas esses especialistas, eles acreditam no mito de, do excesso de ácido e, por conta disso, como eles sabem que o estresse causa problema, eles, eles fazem a seguinte afirmação. Ah, o estresse aumenta a produção de ácido no estômago. Eu já vi, inclusive, um médico dando entrevista na televisão e falando isso aí. Ah, olha, Quando a pessoa está sob estresse, aumenta a produção de ácido no estômago. É, mas será mesmo? Vamos, quero que você veja com atenção aqui comigo. Segundo o, esse barbudo aqui, quem que é ele? Né? Robert Saposki. Né? Ele é cientista e escritor. Né? Ele é professor de ciências biológicas, neurologia, ciências neurológicas e neurocirurgia, lá na Universidade de Stanford, nos Estados Unidos. E é autor desse livro aqui, é, Por que as zebras não têm úlceras? Né? É um cara altamente gabaritado, é, nesse livro ele, ele apresenta bastante artigos científicos que reforçam aí a sua teoria. E ele tem conhecimento, é uma autoridade sobre o assunto. Então, o que, que, o que, que essa autoridade sobre o assunto diz para a gente aí sobre, sobre esse assunto? Quando nós estamos estressados, é, o corpo aciona um mecanismo chamado mecanismo de resposta ao estresse. Esse mecanismo de resposta ao estresse, ele prepara o seu corpo para correr ou lutar. É, é, igual você imaginasse, imagina uma zebra no meio da selva, ela encontra um leão. Né? A partir do momento que ela visualizou ela em cara a cara com o um leão, com o um predador, ela vai tomar aquele susto e esse mecanismo de resposta ao estresse vai ser acionado na hora Então, ela vai ter que ou enfrentar o leão ou ela vai tentar sair correndo. É o mecanismo de resposta ao estresse foi feito para isso. Então, é, qual é o objetivo desse mecanismo? É concentrar todas as energias do seu corpo para essas atividades, de correr ou lutar. E para isso ele interrompe qualquer outra atividade que esteja ocorrendo aí no seu organismo. Quem já passou por uma situação aí de susto ou de repente de tentar salvar alguém, é, você percebe que você você tirou uma força que você não sabe da onde. Às vezes você faz coisas que você não acredita, que você era capaz de fazer. Tem gente que chama isso de adrenalina. Na verdade, a adrenalina ela faz parte desse mecanismo de resposta ao estresse. Né? É, como é que, que esse mecanismo faz para concentrar toda a sua energia é, para você correr ou lutar? Né? Você fica muito mais forte, você fica com um reflexo muito mais rápido. Para isso, ele economiza toda a energia das atividades não essenciais naquele momento. Então, ou seja, isso aí inclui a digestão. O corpo interrompe a digestão. Então, ele para de produzir ácido no estômago, ele para de produzir enzimas digestivas, ele interrompe os movimentos peristálticos, tudo isso aí para economizar energia para correr lutar. Não é só a digestão, tá pessoal? O corpo interrompe aí, a reprodução de células nesse momento, processo de cicatrização, produção de alguns hormônios. Então, é, e faz sentido, né? Se você parar para pensar, é. Na verdade, não faria menor sentido se fosse o contrário. Né? Imagina você tá numa situação de estresse, né? você precisa aí se preparar para correr ou lutar, e de repente o seu corpo vai, o seu cérebro vai pensar em, no seguinte, ah, deixa eu aumentar a produção de ácido para começar a digerir mais rápido aqui o alimento. Para que isso? Né? Para que, que você vai gastar energia com a digestão numa situação aí que você tem que correr ou lutar? Então quem fala isso, quem demonstra isso é o Roberto Salposki, uma grande autoridade aí no assunto. Mais uma vez a gente vê aqui que na verdade é a baixa produção de ácido que ocorre também quando nós estamos estressados e essa baixa produção de ácido provoca aí problemas digestivos, essa interrupção no processo digestivo é que ocorre durante a situação de estresse.